Oh, é, a galera é pronto, não pronto, sabe, pronto. por isso que é o esporte. Pronto. A galera não sabe perder, pronto. Perdi, e, cara. E perder é tão importante para você? É todo. Saber todos os onde, onde perde, cara. né? Para ganhar você tem que saber onde cara, perde Cara, galera, né? um pavor, cara, de <risos> perder, sabe? E eu acho, lógico que ninguém eu tô quer hoje, perder. Lógico. Mas é isso, mas, mas você entendeu? Mas, acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, cara. Sabe? Não tem como. É isso. Você e não então. Ganha tudo, e né? é isso que a gente passa para galera lá. A única coisa que você controla é fazer o seu melhor. Então bota pra fuder, cara. Sabe? O seu melhor o que vai não acontecer. interessa o que é. Detona, cara. É isso. Ah, você vai passar vergonha. Eu passei. É o que eu tenho pra oferecer. É isso, cara. Do essa é a minha mediocridade. Só que agora eu tenho uma... E assim, ó. E tudo com a repetição, né? Com o treino. Aí você vai melhorando. Vai melhorando. Vai melhorando. Então, o que é essa grandeza? Essas coisas que eu quero que a galera entenda como Stephen Curry, que é um cara muito de referência, porque a cara é puro do treino, cara. Sabe, nascido. E é isso que eu falo da repetição, da gente ter que lembrar isso todos os dias. O Stephen Curry já é o melhor chutador da história do planeta Terra, certo? De três é um anos. André, por Quer favor, um você arruma é um cafezinho daquele maravilhoso. Mas quem veio que aqui também mim, falou a mesma coisa que você falou. com é um que filha falar. da puta, foi o Oscar. Não, cara. todos. Não tem um atleta Oscar profissional falou, bicho, que não vai ser. Se assim. você não treinar, você tá fudido. Ele treinava, é. acabava, de ficava sozinho na quadra. Sabe e é que ele isso, entrou Não, na é mente isso. do é. meu filho, é. né? Você sabe que ele entrou na mente pô, do meu filho. Seu filho é meu filho tá treinando. Que referência. Ele tá treinando seis horas por dia, completamente louco. Não, mas, pô, que lindo, mano. Deixa ele falar comigo, Vamos aumentar isso aí pra dez. Você <risos> vai ver. Sabe, é isso. Porque é o seguinte, cara. Você é, tá aqui, a minha história é essa. É de simplesmente. Eu sou o Nick, apaixonado por basquetebol. desde moleque. Que simplesmente dedicou a vida pra virar jogador. Mas. Só por amor, cara. Não era porque eu quero ser famoso e eu quero não ser milionário. Eu quero, não, eu quero jogar lá na NBA com os melhores. É. Eu quero virar jogador de basquete. Quero jogar no profissional de todo é. jeito. Então assim, é essa dedicação. Então vai usando, sabe? A gente vai usando no podcast aqui hoje as referências do esporte para sua vida, para qualquer profissão, para qualquer coisa. Você tá fazendo o seu melhor. Você é medíocre no esporte. Não adianta chorar. É. Você precisa treinar. Então, assim, a gente jogou agora. Eu tomei um pau. É, não adianta chorar. Amanhã Vai você perde quadra. de novo. E depois de amanhã eu perco de novo. E como é que eu arrumo? Treinando. Treinando. Treinando. É, Repetição: treinando. E nós vamos. isso então, assim, é né? de derrota atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, até que um dia eu falo: opa, quase. Bateu no aí viago. começa treinando, treinando, treinando. <risos> aí o dia você vai e você ganha. Aí você ganha uma, duas, três, quatro. Aí quando você acha que você já está no topo do mundo, você toma um pau e fica esperto de novo. É, então pega mesmo, a né? referência do é Stephen Curry né? para qualquer coisa que você está fazendo na sua vida. É. Ele já é o melhor do planeta e todo dia ele tem que arremessar e muito. E o que ele porque jogou, senão né? desafina a viola. É isso aí. Então isso, a nossa questão de ser educado A nossa questão de vibrar positivo uhum. Tem que ser relembrado Todo santo dia e fazer Tudo de novo, porque senão desafina uhum. Sabe, então para tudo que a gente tá fazendo na vida Onde entra essa parte que a galera fala Da disciplina Da consistência é, Você então, vê essa coisa do, da uh, derrota, por exemplo você Obrigado, pega, André é, Você como um amante do basquete, você pega aí uhum. O Curry tá jogando demais Ele uhum. ou... E o doidinho lá, aquele doidinho... Do Quem cara, é o doidinho? Dos cabelos arrepiados que mete as assim, enterradas muito loucas. Ela tá jogando muito também. Acho que o eu doidinho come... do... Do, do Golden. Edgar. Eu esqueço. Edgar eu é sou... Eu tô ficando velho, eu tô ficando ruim pra nome. Eu tô ficando ruim. Não tem problema, mas o doidinho é. dos cabelos arrepiados, eu gostei dessa é. definição. O Como é que é a cara dele? um meio, um, meio psicopata mas do... Mas tem desse tamanho? É, ele é psicopata. E ele É, meio, boca, cara. É meio é. psicopatão assim do Golden lá, o psicopata. Ele faz o... Não, tem o Draymond Green, que é Não, um... não. O Andrew Wiggins, quem está com então O Wiggins. O Wiggins está Wiggins. Wiggins demais. Então, eu acho que os dois tão jogando muito, assim, os os Não, estão jogando muito. Os melhores O jogando muito. É, o Wiggins está jogando muito. Mas, mas o, o, uh. o, o Golden está provando do próprio veneno. Porque contra o, o, o Dallas, em relação ao que você falou da repetição, eles faziam umas dobras no, no, no, no, no Doncic Sim. E eles e estão eles fazendo exatamente isso no Curry. Tem dois caras do nada né? Ele que tirar a bola da mão dele é, de uai. todo jeito. Não, mano. mas ontem, se você ver o detalhe ah. que você falou do treino, ah, ah. o cara perdeu no outro jogo. Ele falou, bicho, o Curry ah. tá sozinho. Vamos passar, vai dele. meter bola. É isso. Não tá dobrando toda hora. E o cara tá jogando. Ontem ele errou. É isso. Foi no final ali que o cara começou a dar bote do dobrado então, dele. Eu... E aí espanou. É lindo. E assim, ó, porque. É um detalhe, assim, você detalhe, mano. Viu? É, e assim, ó, perdeu é. um jogo que nem... Continua, cara. Continua, a gente vai fazer os ajustes e vamos acertar a casa. Então, você vê que nem o esporte, ele traz todas essas referências para a sua vida. Então, você põe, sabe, a criança desde cedo, sabe? Desde cedo no esporte, ela criada no esporte, ela começa a entender. Não adianta chorar, sua situação não vai mudar e, pelo choro. E não precisa ser basquete, né, irmão? Não, qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa. Sabe, porque se você quer ganhar, você vai ter que treinar. Hum, é. Se você quer continuar ganhando, você vai ter que treinar. Não mas tem o, opção. Mas Iba o choro não é bom? Iba não, não, é bem, lindo. Oh, se é lindo. Oh, faz o, choro você dói, né? o choro O choro porra. é a materialização da dor, né? Doeu? Oh, é. é lindo. Então, e aí o que, é. que você faz com esse choro? Aí você vai, É esse que é o segredo. É a, é a inversão de fundo Carregar eu a bateria. Eu né, bola, o que eu amo do basquete é o seguinte. Então, assim, a coisa tá ruim. Começamos o jogo perdendo cinco pontos. Aí você tá lá, e o juiz começa, do tá dando, o juiz tá vacilando, uhum. tá dando os lance, tudo pro outro time, vai pra 10. Você começa a chorar Caralho, e é. se revoltar, vai pra 15. É. E aí você fica mais putinho, vai pra 20. 20. É. é assim, o basquete não tem dó, verdade, é massacre, verdade, chora verdade. mais. 30! É verdade. Então assim, é muito foda. Então assim, ou você reage ou você vai você ser massacrado. Foder. E vai. o basquete não tem dó. A única coisa que eu quero na quadra é ver você chorar. É. E o difícil eu quero. é verdade é então, você é precisa dele. Então assim, ó, você precisa lutar. Você é. é ensinado a reagir inconscientemente. Pre... Oh, uma hora e assim, não tem problema, cada um tem o seu tempo. Lógico. Mas uma lógico. hora você vai ter que reagir. Senão só piora. E aí, é quando começa falou, essa verdade. reação e você quer ir na força bruta e negócio, não adianta, não você vai. precisa refinar. Vai Se colocando essas ir na co... porrada, não vai. Não vai, não vai, vai, vai colocando essas coisas na, na... pra tua vida, dentro de casa, relacionamento, sabe? Trabalho, amizade. Cara, tem que refinar. Eu preciso me organizar. E não adianta, não é eu gritando do meu jeito, impondo. Bater na porta, Não, é não, conquista, é. cara. E é a conquista ah, vem com do esse caralho. trampo, com essa do dedicação. Caralho. É isso que o esporte faz, cara. Sabe? Então, é, ele é tão crucial tão crucial para nossa população, cara que a galera ainda não entendeu. Nós arrumamos a porra toda com o complexo esportivo, cara. <risos> I'm get a big